agora nós vamos ali para colher umas alfaces porque quem está na roça tem que aproveitar e comer o que a terra produz e aqui tem bastante alface Madalena vai colher um pouco para nós aqui fazer uma salada Vou por aqui no tapete verde minha bacia Acho que é melhor até arrancar o pé, né? Porque ele eu já acho tá. Melhor, né? Ele já tá meio passadinho. Tem rúcula, acho que eu vou pegar rúcula Pega... também. Olha só, Madalena, que beleza. Podia fazer Ai. também pra gente comer, né? Ai. Caruru, né? Uhum. Olha que caruru bonito, não? Caruru é esse aqui, ó. Eu levei uma espetada aqui. Gente, mas tá bonito, hein? Olha. É, o caruru é esse. Eu levei uma espetado aqui, acho que pro um caruru. O caruru tem espinho, sim. Aqui. Olha caruru. que beleza de caruru, gente. Olha é caruru, só. a gente come. Hum, hum, hum. Bem temperadinho, hein? Bem feito. Eu gosto dele não muito molinho. Eu gosto dele praticamente ao dente. Olha que beleza essa roupa, né, velho é, vale ou não vale a pena morar na roça, pessoal? Muitos entram no canal e falam assim... de flores. É. tá dentro? Muitas pessoas entram no canal e falam assim... Ah, meu Deus, que Ó, vontade de ter meu pedacinho de terra. Vou colher uma cebola Mas vão que ter brilho. aí, se Deus quiser. Uma coisa que eu aprendi a fazer... Eu sei que tem muita gente que não concorda com isso, porque não crê como a gente crê. Mas eu... Cada inscrito que fala que quer retornar para a roça ou que quer comprar um pedacinho de terra para ter uma chácara ou coisa assim, a partir do momento que coloca no, no comentário, já vai para os meus joelhos, eu gosto, amo orar, aí eu levanto de madrugada, coloco todas as minhas orações, e eu fiquei feliz porque um dia desse, um rapaz lá do Paraná, perdão por não lembrar agora o nome do seu canal, meu querido, eu sei que você é ele, há mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, eu acho que ele falou a mesma coisa para mim. E eu orei a Deus, falei pra ele, eu vou orar a Deus por você. E agora ele me entrou em contato e disse que Deus já deu o sítio pra ele, né, Bé? Tá vendo? Fiquei super já feliz com, com a conquista dele, porque a conquista dele... É, a conquista a conquista nossa. é nossa. A conquista dele, a conquista dos demais que vão conseguir, é nossa. E tem vários, né? Zio, Jeitinho, Mineiro do C. Tá ficando tadinha dela, tá dando até dó já. Ô Zio, tô até com dó do C, minha filha. Mas dó não, dó no bom sentido. Tem esses dó no bom sentido. É como dizer que tem inveja no bom sentido. Você já é uma vencedora, você vai ter terra terrinho também. Não sei se tem negócio aí. E aqui tá, ó. Ó, Uma saída que nós demos ali, ó. Ó o resultado, ó. Tateado, é o.. Pô, isso aqui, que eu quero pôr ela no frango Continuando a conversa que eu vinha falando ali Então tem várias pessoas que Comentam no canal que gostaria muito de Ter esse pedacinho de, de terra para ter sua chácara Aí eu e Madalena, quando eu falei eu Não sou só eu, viu gente, eu e Madalena A gente ora e pede a Deus para que Esses desejos sejam todos Concretizados Eu já cheguei até a colocar um pedido especial porque uma pessoa disse assim que teve que mudar para cidade depois que as circunstâncias às vezes faz isso né depois que veio para cidade grande sente uma falta muito grande sente uma falta muito grande e fica complicado porque tem gente que até entra em depressão né e a gente quer que as pessoas sejam vitoriosas, né? Nós temos nosso pedacinho de terra lá, vai... Vai ser um lugarzinho muito bom pra gente descansar a cabeça. Deixa eu mudar ali, gente, rapidinho. Olha que benção esse fogão, ó. É esses estralinhos, hein? Não pode estar muito perto, né, seu João? Porque se pegar na gente, né? Mas a Helena já está pronto o arroz, bem? Vou tirar já porque já tá começando a encostar. Por aqui. É, o cheirinho vem aqui. Que bom, hein? Feijão é, é um preto, pegar é o um preto, carne do frango Ficar a cebolinha agora. Isso, isso, é. Colocar no frango. carinho tá, um Não tá? Oi, seu João? Ele foi lá mulher. quantos quilômetros aqui lá, João? Eu entro no zap zap No zap zap não fala E entrega o sinal E não fala é. com a mulher no zap Ela tá lá fora Vai porque... na casa dela Não tem telefone é, Não sei eu tô... Hã? O meu amigo mesmo na é casa do papel aqui eu preciso de uma consulta de qualquer jeito, senão não vou Eu tenho que levar para o Dr. Alan, que já lá. Eu tenho um exame que eu fiz para mim para levar para essa moeda. Exame do choque. O senhor chama doutora Sandra, a doutora Não, ele é Neurologista. Ah, meu. O Dr. Alan, que é o Diabetes, não quer me levar para ela. Eu fiz um exame com um o Neuro lá, dele lá. Mas não está. Aquele Neuro lá não é, não é especializado, na me I don't to go. Fazer pirão? Fazer o famoso pirão? O famoso pirão do Cícero. Acho que eu peguei uma panela muito grande. Muito grande. Boa. Tá quente aqui, né? Por que será? Que será né, Por que será que está quente aqui, né? A gente nem viu se está bom já. Está bom, né? Seu João, esse, esse frango aqui é o cocá? Não sei. Pela cor não é não. O cocá ele é bem escuro. Ah, não, não é não. O que é a Angola, né? Agora não, ah, não é Angola. Eu vi que não é mesmo. Ah, não. Ah. Hum. hum, vai queimar o bigode. Toma, Magalena. Você não aguentou e, come, hum. e comeu um pedacinho de frango. Você então, não é de petiscar as não, coisas. Não. Né? não gosto de petiscar, mas... Mas não aguentou, né? Que gente. <risos> Agora nós vamos então, nós não, a Madalena vai fazer o pirão Que é minha paixão Faz bem para o coração Muito bom Eu gosto dele feito com farinha de mandioca. Eu não gosto. Chama eu, chama eu que eu vou lá e papo tudo, né, senhor? Tem gente que não gosta. Isso tudo é resultado de uma avó que Deus me deu e de uma mãe que Deus me deu. Ele pelotou aqui porque não é que nem no fogo. É, é que você colocou. Ai. Ele não tava morto, tava quente, né? Hum. Queimou a mãozinha? Esfungou na minha mão, deu uma lombina, gente. Foi mal. Queimou. a cara disso. Uh, uh. Quem gosta de pirão, aí dá um like, dá um joinha. Franga. Oh, coisa boa! Eu gosto de um frango oh. da panela, dá mil joinhas. Ai, dessa vez tem caldo. Vamos ver. Bom demais. A dona daqui a pouco chega, já está pronta a comida para que ela possa chegar e se alimentar. E tudo vai bem. Ele choca onde esses canais, senhor? Esse, no hum. buraco da carne ali, ó. Ah, tá. Tem uma casinha dele lá também. Isso seio tomando sol. Vitamina D. Não, não deixa ninguém chocar bomba, nada, pra não espantar eles. Tá certo. Tem que. Fazer de tudo pra preservar o pouquinho que tem ainda eu tenho um pomar ali de laranja aqui. Sim. faz tempo já eu fui dar uma volta de uma gaiola uma salpão lá sabe aqui mesmo é aqui no sítio mesmo. aí tem tá uma gaiola com salpão lá armada para pegar o passarinho eu fui lá olhei aquilo lá peguei abri a porta a gaiola sortei o passarinho embora quebrei a salpão quebrei a gaiola até hoje ninguém vem perguntar nada pra mim. Quem que vai... é, é doido aqui? Mas você quebrou meu... não, aqui é lugar que lugar você... será? Aqui não é lugar de você colocar. Eu não quero que pegue passarinho aqui dentro da minha propriedade. Lógico, tá certinho. Não quero. Então quebrei mesmo, quebrei e ninguém vem perguntar. Não sei, nem sei de quem é. Não veio. Nem procurei saber Eu de quem não é. Não veio, nem vai vir. Deixei liberdade o passarinho que tava preso. Quebrei a salpão, quebrei a gaiola e acabou. Ah... Eu falei, o que, que é isso? Agora a pessoa vem, entra pra, sem falar nada. Se falasse que ia armar, não ia deixar mesmo, né? Sim. Agora entra lá e coloca lá. Eu não sei como que eu fui dar uma volta lá no mar. Era dia de libertar, o passarinho tava preso. Libertei mesmo. Soltei ele, porque não eu não quero. Eu não gosto de passarinho. Eu tenho dó de ver passarinho preso. Eu não prendo passarinho. Tá certo. Não. Isso aqui é limão, né? É. Uhum tá tomando um pãezinho de sol lá. Vocês vão, olha que belezinha. Então... Tá bem no sol, O só, bem você veio aqui, a tá verdinha, assim. ela tá secando. Opa, opa, lembro, opa, assim. opa, opa, opa, opa. Você viu? tá verdinha, agora tá secando. Colhona de cebola aqui <risos> a Madalena pediu pra mim temperar lá. Eu fui gravar o passarinho ali. E ela não espera. A madalena, às vezes, é pra ontem, não é pra hoje. Eu falo que meu nome é... Meu nome é hoje e meu sobrenome é agora. É. Tô com velha 34 anos, não aprendi isso ainda. Mas é bom, tem coisa que é bom não aprender nome não. Se uma não, não aprendi tudo, aí tá bagado. Tem que pensa. Na roça tem que ser igual ela falou Se um estiver cozinhando O outro tem que estar tá lavando Porque senão ele está lá no fogão Aquele calor As mãos quentes, o corpo quente, vem para a pia Pode dar reumatismo Pode entortar Leonardo, a Cara, Já vi gente que entortou o rosto Meu Deus, lembra bem? Então. Entortou o rosto, gente Não deu para acreditar Já viu falar sobre isso, seu João? Já A pessoa entortou o rosto Aí eu cheguei lá e vi a senhora com o rosto torto Primeira coisa que eu pensei que fosse um. A gente pensa que é derrame. É, um derrame. Eu pensei que foi um derrame no fim. Olha o que acontece. O seu João já tá ali, ó. Se refestelando, coisa boa, pegando a comidinha ali. É Mas não é para ele, não. Dia? É o prato do funcionário. O funcionário dele também não, porque não é funcionário. Ajuda ele de vez em quando aqui. Falar que é funcionário é mentira, então. É um companheiro. É um diarista é um também. É um companheiro. É um diarista. E come bem, viu? Ah, se come. Aqui que se não comer bem, aqui também é um pecado, né? Pronto, Madalena? Tirar minha indumentária, porque eu também quero comer, né? É de lei, né? É. E isso aqui tá... A gente... Minha mulher tá chegando Pronto. aí já. Nós vamos receber aqui. É, é, é. Depois tomar um suco de limão. Ali está a Madalena preparando aquela limonada. Limonada natural. Água natural, limão natural. Só o açúcar que não é tão assim, né, bem? Ah, mas também não precisa fazer melado, né? Pode passar, seu João. O senhor também é. Oxe, mas eu é, tô falando. Onde o senhor vai, seu João? Parecendo um velho encarangado. Agora eu posso encher é né? Pode, seu João, Olha se ah, lá, o Chico, o que ajudou aquele dia a fazer o. Ele pegou os milho e tirou a casca, tá ali ó. Tava trabalhando, agora chegou, tá almoçando ali ó. Tá bom demais, Chico? Coisa boa, não é? Olha a casca de. De palha. De palha. De... Essa da Chico. Seu João já ah. tá servindo. Ó, ah. hum. era com essa. Era, né? Agora já... Agora eu vou comer outra também, ó. Eu tentei achar uma concha, mas é bom com a concha, né, seu João? Mas, Pirão é bom, é bom pegar com uma concha, agora. é verdade. Olha lá, pendurarei. Uff, que ideia essa, cara? Tá? Amanhã ah, yeah. vamos comer porque a gente precisa comer. A gente fica sem comer, a gente morre. Eu não quero morrer. Eu quero morrer comendo. Não morre, não. Vê se você aqui os. Eu não achar aquele pedaço. O Chico não cortou, o Rossino não. O coranchinho? É, não do... Tá aí dentro. Ah, eu não sei de que ele cortou aí não. Tá aí dentro, seu João. Ele Pode procurar que ela tá aí dentro. Ele trucidou aí o frango. Eu fiz um assassinato no bichinho, mas tá aí dentro. Achou? Pega um garfo que é melhor. Tem um garfo, seu João? Não, não achei não. Tá aí dentro. Esqueci, não não. Parece um coelho. Vai demorar pra comer essa cebola! Chega, né? Irmão? Tá. Ah. Sejão? Você... Ai, Sejão. Já... Deixa eu matar o É estou que, né? que bom que já gostou. pode deixar de no Pessoal, servido a almoçar, eu, seu João, Madalena, Dona Nena não está aqui ainda. Vai chegar hein? Que benção de Deus. De poder comer é uma benção. Graças a Deus. Deus é bom. Uh, rapaz. O que eu gosto do pirão é isso aqui, você joga lá. Bom. Não achou, né? Um pranchinho? Não achei. Mas tá lá. Como é que a turma só eu aqui, Bruno? Que virou pra lá? Não é eu, né? Nós demos uma diminuída boa Seu João, sal também Nossa Mas diminuímos bastante mesmo Pior que a gente vai almoçar na casa dos outros E a gente tem que ficar quieto Porque tá na casa dos outros Não vai falar nada, né? Tá na cara Mas ainda é bom Tem temperadinho, né? Tem gente que faz aqui, mas coloca bastante pimenta, aquela coisa. Assim. Hummm! Pimenta, pimenta do reino. Fica, Fica gostoso, mas quem de cor A gente fazia um barbeiro que demorasse pra que eu não cortava cabelo nunca, porque é eu levava meu almoço, meu café, meu... Não é muito não? Ah, vou pegar assim mesmo, tá tão gostoso. Né, Bé? E a rúcula é uma beleza, hein? Não pode limpar a Não porque a gente... Não, pode Bom, pessoal, a Dona Nelly demorou, mas chegou. Ela chegou com tanta fome que já almoçou e eu acabei nem gravando ela almoçando aí. A Dona Nelly tem um compromisso na parte da manhã. Acabou liberando a gente para fazer a comida, nós fizemos a comida. E a Dona Nelly chegou. Tá aqui, Dona Nelly. Tô aproveitando mais uma vez, né nós temos ali alguns abraços para dar, Dona Nelly, que o pessoal tá cobrando e já transmitindo para a senhora o carinho das pessoas, tanto é verdade que eu estou falando, que teve uma senhora que entrou em contato comigo achando que eu, foi, eu aquele telefone foi a Dona Nelly. Aí ela entrou em contato com a senhora, né? É, foi a Silene lá de, de Guaraí, de Minas, como que é? Eu não sei o nome da cidade dela, eu sei que daqui lá de Mineira lá dá uns par de quilômetros, viu? ela falou o nome da cidade, parece que é Iguaraí, Minas, uma coisa assim. Guaraçaí, alguma coisa assim? É, isso mesmo, porque até ela falou que vai vir aqui. Um abraço para a senhora, viu, dona Sirlene. É, é, deve ser a Sirlene, e ela falou baixinho no, no e ela vai E ela vai ver mesmo o, o vídeo, porque ela falou que se inscreveu no nosso canal, e gostou muito das pessoas, mas que a senhora e o senhor João marcou muito ela. É. Isso é bom, isso é bom. Né? A senhora tem um espírito muito bom e as pessoas se apaixonam por espírito assim porque hoje em dia não tem mais. O pouquinho que tem está se acabando, né? É verdade. Aí ela ligou lá para mim e falou: bem assim, Oi dona Nelly, é um prazer conversar com a senhora, tudo bem? Aí eu falei: Não, querida, eu não sou dona Nelly. Esse número é do Cício, do canal do Cício e da Madalena. Ah, esse me perdoa, eu cheguei falando que dona Nelly. Aí pediu o seu telefone. e falei: Ah, Madalena, eu vou dar para eu sentir segurança nessa mulher. É mesmo. E ela já entrou no meu WhatsApp, a gente já está conversando tudo aqui. Que bom, né? Tá então, bom mesmo. E então, ainda bem que uma deu um alô pra ela que ela vai. É mesmo. Que agradecida É verdade. Então, mais uma vez nós viemos aqui para um para um propósito. No fim Deus mudou o quadro. E a gente passou uma manhã muito agradável. Isso aqui tá limpo, ó. Tá, tá limpo. E eu pretendo agora fazer. O telefone tocando. Que fazer agora com que a nossa tarde seja outra benção também, né? Agora começamos a fazer a limpeza ali, a Madalena já está limpando, eu vou ajudar a Madalena ali. E agora tem que limpar a panela e tudo mais. Pessoal, eu vou chegar aqui e vou tentar pegar a galinha que o seu João falou. É aquela ali, ó. Uma frangona ainda, né? Acho que é ela, né? É, eu acho que é aquela ali, pelo que ele falou, pelo dado que ele deu. Que ela sobe ali para comer. Só pode ser aquela ali. Olha ah lá, a dona Nélia falou que é a Joaquim. O não falou que quando ela ficar mais velha, que ele não tem esse negócio não, de ter dó de, de, de matar o animal para comer não. Ele vai matar para comer sim, porque ele não vai deixar para urubu não, ele falou. espertinha ela, né? Vou encostar na perna que ela vai Tá esperta, lá. O, o papo já tá até estufado. Comeu bem. Gente, aqui é a panela. Que eu passei o sabão aqui, ó. A pasta. Pra facilitar sair o carvão, ó. E agora? Eu vou tirar pra vocês verem. Já tá saindo na mão. É. Caiu da dona de casa que trabalha. Então, eu quero também estar com a né? Falava carvão, mas eu esqueci de pôr Você quer pegar ele aí dá tempo. Ei! Não, aí, ó. Esse aqui, ó. Vou. Ah, tá respingando já, ó. Olha que tá saindo na mão, ó. Deixa eu só pegar. Liberar ele aqui. Mostra ela pra nós. É, o que tiver mole, que não tiver é, grudado, sai na mão, ó. Quem será que fez isso pela primeira vez, né? Então? Se não fizer... É. Agora <risos> nós vamos tentar tirar esse daqui. Mas tira. Olha lá. Se na mão você tirou aquela parte, olha que beleza. E olha que esse frango cozinhou bastante, hein? Uhum. Eu já, já vi fazer, sabe com o quê, também, Madalena? Com barro. Você vim fazer com barro? Com cinza. Com cinza, já vi com barro. É. Esse daqui, ó, ele tá... Já é um que tá mais velho. Mas dá pra tirar também. É. Pega aqui pra você, deixa eu daqui. Aliás, eu gosto muito de arrumar cozinha. Não sei limpar muito bem, não, mas um pouquinho eu sei, fica bem feito. E não quero, gastar isso? Né, João? hã? qual oh. um? que era, não é que é que tá aí não tem número aqui Vou procurar que será que eu acho que senhora será que? como é que você vai conseguir achar não? esse aqui bem ó hã? esse aí tem aí ó ao findar o labor dessa vida é o 15 15, né? é, tá, porque esse aí é o 15 vai no 15 ah, vamos ver aqui esse 15? é o, o hino da conversão de todo mundo esse também é indo que já tá. Nossa, tá. O meu camaradinho tá indo embora dessa terra. Não, ah, não, esse é o, o 15, é o. o consegue ou eu andei? É. Ah, o Ah, o que você falou mesmo? Qualquer? Ao, é. Ao fim dar o labor dessa vida. Olha, esse nome De pouco. Ao fim o labor essa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há é de ter a tua alma, qual será no futuro? Aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, hoje triste, tudo que quer libertar. Muito alto nessa né, João. Procura a paz neste mundo. Em prazer e prazeres que passam em vão. Já nós te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã Cristo te quer libertar Vamos para Dó maior? Por acaso tu Vamos baixar um pouquinho, Sérgio? Amigo. É um Uma daína show, show que está é. muito alto. É, é. Aqui tem sol? É. Vamos passar para a Dó, Dó. Pra Dó. Vamos passar para mim. Mi por Agora baixou bem, hein? Ó. Por acaso tu, tu rir, rir, Amigo, é. amigo de falar em Jesus Mas Salve é só que Jesus, Jesus aqui, pode dar E ó, tá, você tá com o dedão bem em cima Outra vez, Outra vez. Por acaso mãe. tu viste, ó, amigo Quando ouviste falar em Jesus mas é só Ele o único meio de salvar... Libertar tem mais uma tens manchada tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus, só os crentes com corações libertar. De ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decide deixar os pecados E entregar tua vida a Jesus Bye. tempo que eu não canto esse assim. Muitos anos. Antes, eu certeza, arte. 570 a minha árvore. 570? Faz anos que eu não canto. Esse. É que são muitos, né? Muitos. Tem o um, lindo da a gente fica bobo quando escuta alguém cantar que nunca viu cantar. É muito. Tem né? muitos, né? É, 570. Não é todo mundo que sabe cantar o zin É difícil, viu? Né? Glória a de Deus! O cozinho de da harpa eu acostumei com eles Te porque eu sempre cantava mais ele, sabe? É, né? Agora esse, esse aqui, é 84, o senhor você sabe, senhor, senhor? Meu Deus! Sabe? Deus, sabe? Deus Hã? 84, 64, eu sei. Qual que é 84? Eu deixa, tudo bem deixa eu ver então qual é o nosso corpo, Chagas? Eu sempre dou remissão. Vai só, vai, vai mitra ver. Não, não precisa ver o que vocês falam. Pertubei o coração, coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do Não disse eu há muito já pedi, pedir, dar-se-vos pedi com fé e com fervor E darei o Consolador Quem E a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer Quer ter filho, no coração Precisa igualmente crer Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Ter de pedir dar-se Um terremoto e após Do céu um fogo e muito furor Ouviu Elias a minha voz Voz do meu eterno, voz de amor Sou eu aquele, o grande eu sou E onde estás também estou se eu há muito já Pedi, pedir dar se vos Pedi com fé e com fervor E vos darei o Consolador um certos dias Estêvão viu O céu aberto e viu a mim Apedrejado socomeu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já, pedi pedidas, devoção. Firmado em mim, rocha eternal Assim jamais o crente cai Buscai o dom celestial Que vem da casa de meu Pai Sou eu aquele, o grande eu sou onde honestas também estou não disse eu há ah, muito já, Pedi, pedi, dar, se gozar, Pedi com fé e com fervor, e vos darei o consolador. Glória a Deus, aleluia. Glória Posso, João? O eu tinha falado aquela hora? Ah, e esse é o 77 Muito bonito também o 77 Queres neste mundo um vencedor Queres tocar Dá-lhes a mensagem de amor sem par Com Deus o contato deves tu guardar com Deus mesmo, se não. Seu João, você se falava o senhor que faz mais de ano que não toca violão assim, o senhor acredita? Deixa eu procurar eu um que o Pastor Daniel cantava. Por causa das correrias do dia a dia, tô também perdendo nas posições aqui. É, você nunca não canta tá na igreja? Não. Canta não. com. Faz tempo. Faz tempo que a gente não, não pega um violãozinho assim. Eu senti que trazer ele hoje porque sabia que vinha para cá. Olha, eu vou levar esse violão. É o 63. Lá a gente depois... passa um, uns minutinhos. E eles E os O ando, o céu chamada, descendo Para o seu Jesus, Jesus voltar Do rei E o clarinho Quando ando, ando, o descendo Para se o seu Jesus 48. É. E o um clarinho de Deus a todos Programar. Vamos ver Quando é enfim Chegar o dia A ilusão de a voz de Cristo vi que do céu se o povo não ressurgir. Os remidos reunidos logo aclamarão seu rei e por sua imensa Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado Foi Jesus meu salvador Desprezaram e insultaram meu Senhor Mas faustoso vem o dia do triunfo do meu rei E por sua imensa graça lá estarei Em mim mesmo nada tenho em quem possa confiar Mas Jesus morreu na cruz a me salvar Não somente espero sim E sempre esperarei Por sua imensa graça lá estarei Lá estarei, lá estarei, Deus, aleluia. Jesus, Jesus Sim. está voltando Amor. para buscar seu povo.